Bem, então, para a gente começar aqui, eu vou trazer algumas imagens é, de referência, né? Para a gente relembrar algumas coisas importantes é, com relação aos dispositivos e o funcionamento da câmera fotográfica, principalmente no smartphone. Uma coisa que é importante a gente logo é, lembrar é que a gente precisa estar familiarizado com o dispositivo, com o equipamento, né? Então essas últimas aulas que eu botei no YouTube, eu estou chamando muita atenção para que o aluno perceba que é, saber onde é que está cada função da câmera do celular é importante na hora de bater a foto, né? Então você vai ver um tema interessante que você quer fotografar e aí você fotografa é, no modo automático, então a gente não vai ter um resultado tão interessantes. A gente já sabe, né, por experiência própria, prática, né? E fotografar no modo manual é muito mais interessante a gente vai ter mais possibilidades é, de criar a foto que a gente imagina né então criar uma foto que a gente tem uma referência que a gente quer tentar se aproximar né então o modo manual nos traz essas grandes possibilidades então conhecer como ativar o modo manual é quais são os tipos de símbolos, né? índices, que aquele aparelho, aquele modelo de celular tem para aquela câmera. E se a gente não tem é, facilidade de mexer com o aplicativo nativo da câmera fotográfica do aparelho celular, que a gente experimente baixar outros, né? que às vezes um, um aplicativo externo pode nos dar grandes possibilidades. A gente mexer melhor, né, de uma maneira mais mais fácil, né? Usabilidade é importante nesse aspecto, né? Bem, então dominar o aparelho é importante, saber manuseá-lo, né? Saber cuidar dele, é, sempre estar tá limpando a lente, sempre ter esse cuidado de não deixar a lente riscar ou manchar, né? Então os mesmos cuidados que a gente tem com a câmera fotográfica, é, profissional ou semi-profissional, a gente deve manter com o aparelho celular também, né? Então fazer backup, usar um cartão de memória confiável, tudo isso é importante também, né? É, então deixa eu colocar aqui algumas imagens para a gente começar. Eu vou começar é, falando do obturador, do diafragma e do ISO, né? Claro que tem muito mais coisas, tem um balanço de branco. Então o obturador o que é que ele faz? Ele controla a velocidade, né? De exposição. Então velocidade está sempre ligado. A essa função do obturador, né? É, então eu posso controlar as velocidades do obturador. Então eu posso ter velocidades muito baixas e muito altas. Cada uma dessas velocidades vai me dar um efeito na, na imagem. Então se eu quiser fotografar uma cachoeira, então carro passando em alta velocidade, ou então uma criança brincando, eu preciso fotografar com uma velocidade mais alta, né? Esses três momentos aí que eu que eu citei são momentos que é, coisas muito rápidas acontecem, né? Então se eu quiser congelar esses momentos eu preciso de uma velocidade alta. Esse controle está no obturador, né? É, na câmera fotográfica profissional esse dispositivo ele está no corpo da câmera. Na câmera do, do smartphone, né? Esse dispositivo ele está muito próximo de outros dispositivos porque a câmera do celular é muito pequena. Né? Então ele é muito, muito, muito pequeno, muito frágil também. Né? Assim como o diafragma e as próprias lentes da câmera. É, tanto isso é verdade que qualquer pressão maior em cima do aparelho na região onde está a câmera, né? é, tanto a câmera frontal como a câmera traseira, uma pressão maior em cima desse ponto pode afetar o funcionamento da câmera, né? Então isso é muito perigoso. Por isso que é importante é, sempre tentar usar uma capa, né? Uma capa no celular que proteja bem a câmera, né? Não que vede, né? A, a visibilidade da câmera, mas que proteja de, de alguma forma é, essa região que é uma região sensível. Então eu comprei esse equipamento aqui, ó, que é uma é uma uma chave para abrir lentes, lentes de câmeras DSLR, de câmeras profissionais. Então, eu estava com uma lente sem usar, né, durante muito tempo e é, eu não estava conseguindo tirar o mofo. Ela estava já com o mofo já alguns alguns anos, né? E aí o que é que aconteceu? Eu tive que comprar uma uma, uma chave, né? E essa chave aqui que acontece no Brasil, ela custa R$ reais então é uma coisa absurda. E é só a Sinox, né, aqui com algumas pontas que a gente usa para conectar na, na, na lente para remover é, a, parte, a parte frontal, né, para remover os, os elementos óticos que são as lentes, né. Então eu fiz um teste, eu consegui tirar a lente. Eu comprei por foi 60 reais. então foi bem mais em conta. Eu consegui tirar o mofo. Então o que é que acontece, né? Aí mudando um pouquinho de assunto, mas é importante esse assunto também. É, o que é que acontece? Essas lentes de celular pode acontecer também, né? De é, aparecer mofos, é, fungos na lente da câmera do smartphone. É, por que isso acontece? Porque a cola que veda é, os elementos óticos do celular é, rachou ou então é, tem algum ponto, né, alguma passagem e aí a umidade come começa a entrar e aí vai surgir um fungo, né? Ou então é, diferentes mudanças drásticas de temperatura também podem fazer com que é, esses elementos da lente é, do celular também provoquem deslocamentos, né, na cola e surgem um fungos. Né? O que é, que é o fungo? O fungo está na, na, na atmosfera, na umidade, né? é, no ambiente que a gente está. Né? Então o fungo vai achar uma passagem, ele vai entrar ali, né? ele é muito pequeno, ele vai entrar, ele vai crescer. E com o passar do tempo, esse crescimento vai interferir na qualidade da imagem. Na câmera DSLR, né? nas câmeras profissionais, acontece a mesma coisa. Agora, câmera, lentes muito baratas tem colas de é, qualidade inferior. Né? As próprias lentes baratas já são de uma qualidade inferior. Né? É, elas são feitas de plástico e, e tudo isso facilita a entrada de fungos. Mas a cola que é aplicada nessas lentes também é uma cola de péssima qualidade. Então, acontece. né Acontece de entrar é, fungo nessas lentes e é muito... É muito habitual acontecer, né? acontece com muita frequência e a única maneira de fazer, de evitar isso, né, é acondicionar muito bem a lente, né? Existem compartimentos à venda no mercado que são caixas para você guardar as lentes e a câmera também. A câmera também dá mofo, né? Acumula fungo e essas caixas elas têm umas luzes especiais para aquecer até uma determinada temperatura para que o fogo não não cresça. Isso é muito importante, né? É um equipamento que vale a pena, vale a pena porque perder uma lente assim é muito, é um prejuízo muito maior. Bem, então continuando aqui, né, falando um pouco mais sobre o obturador, é, a função dele a gente já sabe, né? Controlar a velocidade disposição do de, do, do sensor à luz, né? Então quanto mais Tempo o obturador ficar aberto maior vai ser o tempo de exposição, né? Quanto menor, aliás, quanto maior a velocidade de, de deslocamento, né, do obturador, da cortina do obturador, quanto maior essa velocidade, menos tempo de exposição à luz, né? Então isso é bem é bem interessante de entender essa essa equação, é uma equação simples na verdade, né? Eu vou tentar mostrar aqui um obturador é, digital, eu sou da época do obturador analógico, né? eu tenho que me adaptar a, a tentar mostrar para os alunos a aparência desse obturador digital. Né? Então ele tem uma aparência específica, então a gente tem a imagem do obturador né, de uma câmera digital, a gente tem alguns detalhes, né? é, basicamente essa peça, do meio que é uma janela, né? Na verdade, uma cortina. Essa cortina lá abre e fecha. Aqui, no caso do obturador eletrônico, né? Digital de uma câmera digital, ele tem um dispositivo para controlar essa abertura e fechamento e também a velocidade, né? Então, é importante a gente entender que é, onde ele se localiza, qual é a aparência dele. É, a gente precisa entender também que esse esse dispositivo ele tem um tempo de vida útil, né? Então a partir de determinada quantidade de disparos, ele perde eficiência, então precisa ser trocado. Então, é importante é, lembrar para os fotógrafos que estão iniciando e, e começando a ter as suas primeiras câmeras, que o obturador é um dispositivo que tem um tempo de vida útil, né? assim como a câmera fotográfica digital. E é, temos fotógrafos que tiram fotos de tudo, né? e isso vai acabando... É, acaba que você vai diminuindo o tempo de vida útil do obturador, às vezes, sem necessidade. né? Então é importante que a gente chame a atenção disso também, entenda que é um dispositivo frágil. né? Ele abre e fecha toda vez que uma foto é capturada. Então, é importante que a gente entenda que a, o material de que é feito o obturador é um material frágil, né? é um material plástico, é, sintético, que... É, se fragiliza à medida que ele vai sendo utilizado é, durante longos períodos, né? Que longos períodos são esses? 50 mil é, disparos já é, já seria uma quantidade considerável, né? Para para que a gente entenda mais ou menos qual é o tempo de vida útil de um de um dispositivo desse. É um dispositivo relativamente simples de entender, né? Não é muito complicado e a gente vê aqui. A aparência dele é uma aparência é, que na verdade, né, grosso modo, é uma cortina que abre e fecha. Né? Então, se a gente entender que o tempo de exposição da luz no sensor depende do funcionamento desse, desse equipamento, né, do tempo que ele fica aberto, a gente vai dominar um grande princípio da fotografia que é a exposição. Né? Uma exposição bem feita ela depende muito da velocidade do obturador. Né? e também do diafragma e do ISO, que a gente vai começar a falar agora. Né? Vamos falar agora do diafragma. Então, diafragma né? é mais um dispositivo da câmera fotográfica, está presente também na câmera uh, do smartphone. Né? Bem, então o diafragma, ele se localiza na câmera fotográfica na objetiva, né? naquele canhão de lentes. né? Então, dentro da objetiva, em um determinado plano, está né? ali o diafragma, e esse dispositivo ele controla a entrada de luz. O diafragma ele cumpre qual função? Ele vai controlar a entrada de luz, a passagem da luz, da mesma forma como o nosso olho controla com a íris a entrada da luz, então pouca luz, nosso olho né, intuitivamente já abre essa, essa essa região, né, que é controlada por uma musculatura muito delicada, é, para que o olho consiga absorver mais luz, né, a quantidade que tiver naquele ambiente escuro. Já quando existe muita luz, ele vai fechar. né. Então, é a mesma lógica do diafragma da câmera fotográfica. Então, nessa imagem, a gente está vendo seis aberturas. Aqui a gente não tem a especificação numérica né, do diafragma, ela não é importante agora, né, para a gente entender essa explicação. Mas a abertura, né, do diafragma, ela é relativa a, ela é identificada com o número com a letra F, né, letra F minúscula. Então, F1, por exemplo, F1.0, é um diafragma muito claro, né, uma lente muito clara, um diafragma muito aberto. Já um diafragma F.11, F22 já é uma lente mais escura, já é um diafragma mais fechado. Por que eu estou falando lente mais escura, lente mais aberta? É porque o tamanho da abertura também depende do tamanho da lente, do diâmetro da lente. Né? Então, uma lente 50mm, por exemplo, né? essa que eu estou usando, é, na verdade, não dá para ver ao vivo, mas na gravação dá, vai dar para saber. Essa é lente que eu estou usando para me filmar nessa câmera aqui, ó. Ela é uma lente 50mm 18 então ela tem uma abertura maior do que uma lente que eu tenho aqui, 18mm, 18-55mm. Então ela tem uma abertura menor, essa 1855 né? que é uma lente que é muito usada para câmeras de entrada, câmera foto, câmeras fotográficas de entrada, né? Então a D3200, né, da Nikon, vem com uma lente 18 55. Né, que tem uma abertura menor do que uma lente, aliás, uma abertura de diafragma que é mais fechada do que essa lente que eu estou usando aqui, que é uma f1.8. Né? Então, o diafragma com essa numeração menor, eu tenho uma lente mais clara, né? eu tenho uma abertura maior. Se eu tenho um número muito alto, né, f11, F.32, eu tenho uma lente mais escura, e uma abertura de diafragma menor, né? mais fechada. Então, é, o que, é que a gente tem aqui? Da esquerda para a direita eu tenho abertura mínima né? nesse diafragma aqui. Notem que esse diafragma ele tem várias é, lâminas, né? então esse diafragma do meio aqui tem uma abertura um pouco maior e aí sucessivamente. Eu queria chamar a atenção para a quantidade de lâminas nesse diafragma. Né? Então se eu tenho é, influencia né? Será que influencia na, na imagem final essa quantidade de lâminas no diafragma, com certeza então tem, tem é, lentes com diafragmas de 6 lâminas é, tem lentes com diafragmas de 12 lâminas né Qual é a diferença? Bem, a diferença é a seguinte é no efeito de desfoque, de em algumas, alguns objetos, né? principalmente contra a luz, a gente vê aquele famoso efeito bokeh, que é um efeito que vai aparecer é, círculos geométricos, né? é, formas geométricas é, ao entorno de algum objeto. Né? Isso a gente consegue notar principalmente com fotografias noturnas, onde o efeito de desfoque vai fazer surgir né, alguns elementos geométricos luminosos, então esse é o chamado efeito bokeh e esse efeito bokeh ele vai ser influenciado pela quantidade de lâminas do diafragma. Então se eu tenho um diafragma com seis lâminas, eu vou ter um, um, um, uma forma geométrica de um hexágono no, no bokeh, né? então influencia bastante. Se eu tiver um diafragma como esse aqui, né, da referência que a gente está usando, é, notem que ah, o efeito geométrico é um círculo, então a gente vai perceber um círculo com um elemento de desfoque no buquê, ok? Então, é, qual é a função do diafragma? Controlar a quantidade de luz que vai entrar na, na, na, na lente, né? vai passar pela lente, vai passar pelo corpo da câmera e atingir o sensor quando o obturador abrir, ok? Então, naquele lapso de tempo em que o obturador estiver aberto, uma determinada quantidade de luz vai passar pelo diafragma. Então é preciso que eu regule a velocidade do obturador e eu regule também a abertura do diafragma. Mas é, existe um outro fator né, que é importante também para a gente é, fazer uma exposição correta. Na, na fotografia, né? Na fotografia que a gente pretende pretende realizar. Então, o ISO é, seria um outro um outro fator, né? Esse esse terceiro fator. Eu vou tentar mostrar aqui é, o efeito do ISO, né? O controle do ISO para fotografia. Bem, a gente está vendo uma imagem aí, né? Alguns quadrados, alguns alguns retângulos e Parece pintura abstrata, né? Vários pontinhos. Mas é o seguinte, é... a gente tem aqui uma sequência né? muito interessante né? é... do efeito do controle do ISO na fotografia. Então a gente está vendo uma numeração, cada numeração corresponde a um retângulo. O retângulo com a numeração de 80, a gente tem o ISO 80, que é um ISO de baixa sensibilidade. Né? Tem ISOs mais baixos do que isso. ISO 60, ISO 50, são ISOs muito baixos. É, o que é ISO? Né? International Standard Association, Organization, desculpa. É uma sigla que na fotografia corresponde, corresponde à sensibilidade relativa é, ao filme analógico. Né? Então, um filme analógico que você comprava na loja e colocava na câmera analógica tinham sensibilidades né, específicas é, correspondentes ao tipo de é, substância química né, que estava presente no rolo do filme. Já na fotografia digital, é, o, o que é que acontece? O sensor da câmera ele vai reagir a uma determinada quantidade de luz que é, seria pré-programada com essa sensibilidade ISO. Então, o ISO 80 na câmera digital corresponde a um ISO de sensibilidade muito baixa. O que, que isso significa? Se eu estiver num ambiente muito claro, com muita luz, né? sol do meio-dia na praia, um calor muito grande, né? eu vou fotografar com um ISO de baixa sensibilidade, um ISO 80, um ISO 100, 125, no máximo 200. A partir daí daí para cima vai ficar mais sensível e talvez não seja tão interessante então o um ISO muito baixo eu posso utilizar muito bem né de forma muito muito confortável é, em, em, em em cenas que eu tenha uma grande quantidade de luz né? então muito sol ou então um ambiente muito iluminado né um estádio de futebol bastante iluminado eu posso usar um ISO mais baixo para ter uma baixa incidência de ruído na imagem, né? Então o que a gente está vendo aqui, na verdade, na... no ISO 80, é uma baixíssima incidência de ruído. A gente praticamente não está vendo ruído nessa sequência aí do ISO 80. Quando a gente vai começando a aumentar essa sensibilidade, né, 100, 125, 160, 200, a gente já vai começando a notar uma certa granulação na imagem. Então é importante que a gente saiba que o efeito do aumento da sensibilidade do ISO acarreta no aparecimento, no surgimento de ruído. Né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. A indústria da fotografia, cada vez mais, tem, tem criado tecnologias e câmeras que é, evitam o surgimento de ruído em ISOs muito altos. Então a gente tem câmeras hoje em dia, né, ISO 64000, uma coisa absurda, com baixa, baixíssima incidência de ruídos, né? câmeras profissionais, é, é, com, com recursos mais arrojados, mais robustos, tem esse controle de ISO, assim, absurdo. É, a partir do ISO, do ISO 400, né, a gente tem aqui, ainda na, na primeira sequência, uh, já começa a aparecer uma incidência maior de ruído. E a partir dos 640 até o 3200, nessa configuração aqui, a gente tem uma grande quantidade de ruído. Né? Então, a não ser que seja uma coisa intencional, né? o ruído se torna um inconveniente para grande maioria das fotografias que são feitas hoje em dia. Né? Então, esses três elementos aqui, eles são importantes para a gente configurar a fotometragem da, da fotografia, né? É, isso é importante no modo manual, né? No modo automático isso acontece e a, o próprio sistema da câmera vai fazer a fotometragem. O que é fotometragem é o ajuste ideal para a gente capturar uma imagem com uma exposição correta, né? Nem muito clara, nem muito escura. Então esses três dispositivos eles vão ser grandes responsáveis pela é, por uma fotometragem feita de modo correto.